Mas se o seu filho se ao lado, era para ele que os seus braços corriam com um ardor mais feliz. Esse, na sua exigência nada tinha a recear da vida. Desgraças, assaltos da sorte má, nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali, no seu berço, sob o pedaço de lingo branco que resguardava a sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada, que a do seu príncipe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 mais que sentiu um curto rumor de ferro e de briga, longe, à entrada dos vergeiros reais. embrulhada à pressa num pano, atirando os cabelos para trás, esquetou ansiosamente. Na terra areada, entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombado malmente sobre as lajes, como um fardo. Descerrou violentamente a cortina.